Facebook que mudou de nome, virou meme, tá dando o que falar. No futuro os carros vão voar, teremos a cura do câncer, viveremos 200 anos. Realidade, o Facebook cria um metaverso que parece o Nintendo Wii para você tratar com os seus parentes, tretar com os seus parentes. Gente, isso tem a ver, tem vários memes sobre isso, que foi a mudança anunciada hoje pelo Facebook, já já eu vou falar sobre isso. Roda aí do Facebook pegou um dinheirão para reestudar toda a marca para ele chamar Meta ou Meta, né? Que no Brasil a gente tem esse problema. Sinceramente, vamos lá. É tem a ver com esse metaverso, né? Mas já já a gente fala sobre isso. Eu vendo o Facebook nos trailers e pensando que travou de novo, os palhaços todos ali esperando o Facebook destravar. Ai, gente, o povo é demais. Facebook agora se chama Meta. Próximo passo é chamar o Instagram de bota. <risos> Ai, que horror. que horror, gente. O Facebook cria a meta. O brasileiro dobra a meta, como diria a Dilma. O pessoal já colocou a é ex-presidente aí também. É Não, isso... Antes de sair, o brasileiro já está meio pronto, pô. coisa louca. Eu acho que tem uma sensação só para mim. mim. Não, o povo é muito rápido. E o Facebook é agora rápido. vai se chamar Meta. Nefetamina, metanfetamina, o cara tá, vai, brinquedo, é viciante, né? Como as redes sociais todas são. O aplicativo Facebook vai continuar existindo, mas agora a empresa, que a gente sabe que o Facebook é dono do, do WhatsApp, do Instagram, de uma série de outras coisas, a empresa vai mudar de nome, vai mudar para Meta. E Meta vem de uma outra palavra que é metaverso. Esse aí foi o vídeo que eles usaram para lançar, né? Metaverso, gente, significa um ambiente híbrido entre real e virtual. Olha a doideira. Bruno, você que tem filhos, crianças, olha o que vem por aí. É uma segunda vida virtual onde você pode ser o que quiser. Participar de competições, encontrar amigos, fazer negócios, achar um amor. Palavras do Zuckerberg. E, segundo ele, a missão continua a mesma. Aproximar as pessoas, mas com um olhar para o futuro. É construir espaços de trabalho e de comunidades virtuais. É outro mundo, hein, meu amigo? É outro mundo. Prepare-se, porque a gente tem que ficar de olho nessas coisas e acompanhando, né? É, você lembra que tinha o Orkut, né? Depois veio o Facebook. O Facebook ainda continua sendo a, a, a rede social mais acessada do Brasil. Né? Se eu não me engano, acho que continua sendo a mais acessada. Só que ela vem perdendo muito espaço para outras redes sociais que surgiram ao longo do tempo. Você tem Instagram, você tem Twitter, você tem TikTok, você tem... Você tinha... Eu esqueci, tinha uma outra lá também que se fazia os videozinhos, mas aquela não foi muito para frente. Enfim, precisa se reinventar, né? Precisa se reinventar para poder continuar no mercado. Né? Mesmo que, às vezes, algumas redes pertencem ao mesmo grupo, mas você tem que estar na competição. É importante você ter competição entre o próprio grupo a recolocação, reposicionamento né, no mercado. Ele fala a empresa não vai mudar nada, mas é para se posicionar no mercado. Ou há quem diga também que é para se desvincular agora das péssimas notícias em cima do, do nome Facebook também. Né? Eu, eu, eu acho que as assim, péssima notícia é uma jogada de marketing para poder tentar sabe, subir as ações, subir também a quantidade de usuários. Porque, por exemplo, nós estamos falando disso hoje. Se não tivesse da mudança, eu não estaria falando, então não, não seria o assunto do momento. Você, o que achou da mudança? Está preparado para esse novo mundo virtual? Comente aqui e não esqueça de se inscrever no canal e de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!